Senhoras e Senhoras, bom dia. Dentro dos 800 uh, uh, seguidores que eu tenho no, no, no canal, deve ter uns 10 que realmente se importam em saber o que está rolando com, com o canal. E essa pergunta veio até minhas orelhas. Será que o canal está morto? Não. O canal foi, ficou bem parado um bom tempo, mas não está morto. Porque o ano passado eu teve que me mudar do Brasil para o Canadá, outro país que é bem bom em... bem bom, Marco uh, Eu teve que vender todo o meu material. Uma dor, meu, uma dor. Vender tudo, mas parece que as pessoas que compraram ficaram felizes, todos não, mas a ver... <coughs> Chegando aqui eu teve que comprar tudo, refazer uma vida de zero. Comprar uma cama, uma bicicleta, botas, luvas, blusas, tá um frio do caralho aqui. Tá extremamente frio, insuportável. Suportável. Não, tá maravilhoso, a cidade está linda, mas... Montreal, eu tô em Montreal. Mas o frio, uh, tá difícil. Ainda eu quero jogar no, no inverno, na neve, seria ótimo, mas difícil de sobreviver desse frio. A gente bate uns menos 29, difícil. Então, com minhas havaianas, não dava. Tinha que comprar sapatos. e Enquanto isso, o pentebol tinha que esperar. Não dava. Ah, tem que fazer escolhas, né? Cama o pentebol precisava dormir. Até que, até que, finalmente, <sí> anyway. Finalmente... podemos falar Anyway, Finalmente... por isso que o canal, então, está parado, mas ele não está morto. Mas, ele vai voltar, agora que eu tenho tudo, só que vai ter umas mudanças. Primeiro, o nome. Vocês sabem porque se chama F.D.P., filho do Pentable? Hum, vocês sabem, vocês não sabem, talvez alguns sabem quando eu comecei a jogar, a gente jogava no ataque que era um, um grupo muito família um, e rolou um campeonato de 3 contra 3 <coughs> e todo mundo entrou dando nome de time com palavrão a Erika falou não, não, não, não, não gente, sem palavrão param com essa besteira, sem palavrão no nome dos times nós, Jorge, Anderson e eu, vimos com essa ideia de, de dar filhos do paintball. Ficamos muito orgulhosos, afinal, de estar os únicos com o nome FDP, um palavrão, no placar dos pontos. E terminamos segundo. Ter um. É por isso. E ficou. Mesmo se eu estou sozinho nesse time, né? Em Jorge. Enfim... Isso talvez vai mudar. Eu estou chegando num país que uh, tem o mesmo sentido, FDP, Pute em francês, aqui se fala francês. Um, será que eles vão entender? Não sei, né? Então talvez isso muda. A língua? A língua talvez vai mudar. Um, francês, não. Talvez fica para o inglês. Isso vai mudar, infelizmente. que mais que vai mudar? O resto vai ficar na mesma coisa. A gente MacFed, vídeos do mesmo tipo, os campos vão mudar, as pessoas com quem eu vou jogar, enfim, tudo isso vocês podem ver. Fica à vontade. Filha da puta! <risos>